Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles, curou-os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse, eles não precisam ir embora, dá-lhe voz mesmo de comer. Os discípulos responderam, só temos aqui cinco pães e dois peixes. Jesus disse, trazei-os aqui. Jesus mandou que a multidão se sentasse na grama. Então pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a benção. Em seguida partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos o distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recol recolheram ainda doze cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos lendo o livro dos Númenos, a continuação do povo de Deus na travessia do deserto. E hoje essa leitura nos está mostrando que o povo esqueceram-se da aliança que Deus fez com eles. Deus tinha feito uma aliança, de colocar o seu povo numa terra onde corria leite e mel. Desde a saída do Egito, o Senhor vem protegendo, vem guiando, abre-se o mar, eles atravessam, e esse povo caminha sem estar passando fome ou sede. Mas quando entra uma necessidade, quando começam a ver que vai faltar o alimento, se revolta contra Deus. O povo fica revoltado, até Moisés, que era o pastor deles, se volta contra Deus, perde aquela confiança que tem em Deus. Será que Deus não vai providenciar mais? Perde a fé. É por isso que nós sabemos que Moisés não chegou a ir até a terra prometida. Por essa falta de fé dele é que Deus disse a ele, você vai chegar, subir o morro, em cima do monte, vai ver a terra prometida, mas não vai pisar. Ali você vai morrer. E aconteceu. Moisés morreu em cima desse monte, vendo a terra prometida. Porque também perdeu a fé na caminhada. Viu que ele pediu aqui a Deus? Pediu até a morte. Foi possível, se você quiser, tira minha morte. Porque está sendo pesado demais a carga para mim, para comandar, levar esse povo. Nós temos que acreditar na providência de Deus, ainda hoje nós somos desse jeito. Por qualquer motivo, nós começamos a fraquejar na fé, passamos a não acreditar na providência de Deus. Nós temos que ter fé avançada, fé quente aquela que sabe que Deus vai dar os problemas, vai resolver os nossos problemas. E às vezes nós pensamos, muitas vezes a gente vê a pessoa falar assim, né? quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quanto mais eu sei o quê, pior fica. Isso é falta de fé, falta de confiança em Deus. Deus vai providenciar, por mais que seja pesada essa carga. Deus providencia. Então, essa murmuração do povo, com essa falta de fé na providência divina, são ensinamentos para nós para não podermos cometer a mesma falha. Não vamos ser como o povo que se desanimou, que estava se desanimando no meio da caminhada. E o que faz lembrar disso depois? Quando vem um pouquinho a dificuldade, começa a lembrar das panelas cheias, né? da barriga cheia. Mas não lembram que era escravo, que Deus tinha tirado eles da escravidão que estava levando para o lugar que ele prometeu. Lembram só do que estavam comendo. Ah lá a gente tinha comida, agora nós estamos aqui, vamos morrer aqui nesse deserto. Meus queridos, hoje as pessoas também querem trocar a liberdade da escravidão do pecado por coisas do mundo. Esse povo estava querendo trocar a liberdade deles pela comida. Por eles, se fosse possível, voltasse para lá e vamos ser escravos de novo. E às vezes nós ficamos escravos do pecado, não nos libertamos do, dos pecados porque buscamos as coisas do mundo, as coisas terrenas, as coisas que nos prendem às vezes à escravidão do pecado. Esquecemos da segunda aliança que Deus fez conosco, que foi mandar o seu filho para nos libertar do pecado. Então essa mensagem, dessa leitura dos números, tem que servir para nós, que nós somos livres do pecado através da morte de Cristo numa cruz. Então não vamos querer voltar para essa escravidão. Vamos carregar nossos fardos que muitas vezes pesam, mas acreditando sempre na providência de Deus. Não perder a liberdade que Deus nos deu, que é sair do caminho do pecado. E o evangelho de hoje, multiplicação dos pães, nós vemos que Jesus, após a morte de João Batista, ele se refugia. Às vezes vai até para fazer umas orações, ficar mais tranquilo, pensar no ente querido que perdeu, mas a multidão vai atrás de Jesus Procuram Jesus. Então nós vemos aqui que Jesus não abandona seus filhos. Mesmo ele estando naquele momento dele, ele viu a fragilidade daquele povo. Fala dar de comer esse povo, né? Ah, temos aqui cinco pães e dois peixes. Outro evangelista fala que era um menino que, que estava com os cinco pães e os dois peixes. E o que, que Jesus faz? Eu sempre digo isso, Jesus coloca todos sentados, todos numa posição só. Faz o milagre e distribui o pão. Isso nos mostra que nós também estamos nessa mesma situação quando vamos receber o pão eucarístico. Ali estava todos iguais recebendo o pão Ali não é uma eucaristia, mas já se imitava. Né? Porque Jesus, primeiro, ele faz o quê? Dá graça, abençoa os pães e divide. Por isso, quando nós estamos na igreja, nós temos nunca devemos pensar que somos mais dignos do que alguém para entrar, para receber o pão da eucaristia na fila da comunhão. Somos todos iguais, como Jesus fez com o seu povo. Sentou e ali todo mundo recebeu. Então nós, às vezes, criticamos. Será que aquela pessoa é digna de ir comungar, de entrar na fila da comunhão? Quem somos nós para isso? Temos que pensar nesses exemplos de humildade. Ao receber o pão eucarístico, é como esse povo, somos todos iguais. E aqui não só o milagre de Jesus dá esse exemplo a nós, mas dá o exemplo aqui, é da partilha. Nós vemos o grande milagre que Jesus fez. Mas para Jesus, esse milagre era insignificante. Para ele, fazendo um milagre para o próprio Deus. Mas olha o exemplo que esse milagre nos dá. Da igualdade e da partilha. O maior exemplo é o amor pelo próximo. Essa partilha, não podemos dizer cristão, se não sabemos partilhar com os outros. Como fez Jesus aqui, dando esse exemplo. Partilhou com todos, mais ou menos 5 mil, mil homens. Então Jesus, através da, da Eucaristia, Ele nos dá o pão que sustenta a alma, que sustenta o espírito. Mas só que Ele deixa para nós um grande compromisso de dar o pão àqueles mais necessitados e olhar para aqueles para os mais pobres. É isso que hoje o evangelho nos pede. Pão da Eucaristia, Jesus nos dá para nos alimentar na espiritualidade. Mas a necessidade de partilhar com os mais necessitados, isso ele deixa para cada um de nós que dizemos ser cristão. Então, para ser cristão, nós temos que pegar esse evangelho, como outros, de exemplo, de partilhar e ver a necessidade daqueles mais necessitados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.